Fala rapaz, tudo bem com você? Está batendo na cara da linguaruda de forma demorada. Olha Robson aqui com mais um macete de primeira mão. Você já está demorando a gozar? Ainda não? Se você ainda goza rápido porque você não conhece as minhas dicas ou é novo por aqui. Caso você seja novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui, eu posto dicas para a rapaziada levar mais tempo na cama e esse canal. É o mais gozado do YouTube. Se você quer durar no mínimo 1 hora e 40 minutos de pau dentro sem gozar. Já vai deixando o seu joinha camarada. Se inscreve no canal. Caso não seja inscrito para se tornar um membro dessa comunidade que mais transa aqui no YouTube. E deixa seu comentário abaixo do vídeo meu garoto. Ah, vou te pedir outra coisa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com alguém que sofre de ejaculação precoce. Como a grande maioria já sabe. Venho com mais um macete top top, para você que já não aguenta mais, gozar rápido ou deixar aquela gata ou a dona Maria só na vontade. Isso nenhum homem merece né meu garoto. Só quero que fique tranquilo, depois desse macete que você vai ver logo à frente. Eu te garanto que tudo vai mudar na sua relação sexual. Mas é muito importante que você saiba. Fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque esse poderoso remédio caseiro. Que me tirou do sufoco por diversas vezes na época que eu sofria da ejaculação rápida. Pode ser seu grande aliado daqui para frente. Esses macetes me ajudaram e muito. Bem antes de conhecer o protocolo que me curou e quero que você conheça também. Vou deixar o link na descrição abaixo e vou te fazer um desafio. Se em 47 dias você não ver nenhum resultado depois que estiver fazendo uso do protocolo único. Você terá todo o seu dinheiro de volta. Para fazer esse desafio. Essa surpreendente dica que eu irei te passar vai funcionar. Mas é muito importante você saber. Se você sofre de ejaculação precoce, merece algo que vai curar a sua ejaculação de forma definitiva. Então, já vai na descrição do vídeo e clique no link azul entre duas paradinha vermelha e conheça o protocolo único para um tratamento mais rápido e definitivo enquanto ainda há tempo meu garoto. Clicando no link, você vai receber o protocolo único mais barato e completo do mercado via e-mail, seguindo o passo a passo. Garanto, assim como eu, você estará curado em poucas semanas, estamos entendido? Então, vamos para a nossa dica sagrada. Recado foi dado e espero que você tome a decisão correta então, bora! A nossa dica de hoje vai ser com o Tribulus Terrestris, conhecido como Viagra Natural. Tribulus terrestres é um fitoterápico proveniente de uma erva daninha encontrada em diversas partes do mundo principalmente no mediterrâneo, é utilizado para diversas finalidades. Também se especula a sua ação afrodisíaca, agindo como um viagra natural, ou seja, um estimulante sexual, podendo atuar até mesmo contra a disfunção sexual e o combate à ejaculação precoce. Destacam-se as saponinas, os alcaloides e os flavonoides. Apesar de não saberem qual destes seria o composto ativo pela sua ação, Especula-se que as saponinas sejam as responsáveis por essas reações no organismo. Como consumir? O tribolos terrestres normalmente é ingerido na forma de extrato ou cápsula. Não se deve pegar sua planta na forma in natura e tentar preparar um chá. É interessante ingerir cada uma das doses do tribolos terrestres durante as principais refeições. A dosagem varia de 250.500 mg de acordo com a posologia de cada fabricante. Olha meu caro, é muito importante sempre lembrar. Esse macete não é uma cura definitiva para o problema da ejaculação precoce. Se você sofre realmente com esse problema eu recomendo que procure ajuda ou algo mais especial. Hoje, finalmente estou curado dessa praga. Graças ao meu bom Deus. A minha relação com a minha esposa é uma maravilha e as minhas transas. É de no mínimo 1 hora e 47 minutos, de pau dentro, sentirá. E o que me curou de verdade foi seguindo o passo a passo do protocolo único. Que é o mesmo que recomendo para você se libertar de uma vez por toda desse mal. Vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo. Finalmente, graças a Deus não preciso mais de remédios caseiros para aguentar tanto tempo na cama. Se você quer se livrar da ejaculação precoce, não perca tempo, aderindo o protocolo único. Você irá iniciar o seu tratamento de dentro do seu próprio quarto. Naquela maior comodidade com total sigilo. Assim como rapidamente eu curei a minha ejaculação precoce. Então meu garoto, já clique no link que está na descrição desse vídeo e vem fazer parte desse clube mais gozado do YouTube. Te desejo felicidades de dias de muito sexo demorado. Boa sorte. Fique com Deus e até a próxima dica caseira. Logo, logo estou de volta. Se deseja saber mais sobre dicas caseiras, deixe seu comentário abaixo. Um forte abraço.